Nesse tutorial, vamos verificar como criar um mapa conceitual usando a ferramenta CMAP Tools. Em primeiro lugar, abra o seu programa. Ele é um programa um pouco pesado, demora um tempinho para abrir. Ao abrir, ele abrirá a janela onde contém os mapas já organizados e salvos pelo usuário. Aí nós vamos em Arquivo, Novo Abrir abrirá outra janela, a janela de edição, para criarmos o um mapa. Começamos adicionando um conceito, dando um duplo clique, aí colocamos o conceito. Existem é, maneiras diversificadas de trabalhar, você pode clicar, adicionar o conceito e depois fazer a ligação, ou então partir do conceito principal e puxar o conceito para o lado que você quiser lembrando que como os mapas têm uma hierarquia parte do conceito principal então vamos puxar um conceito aqui, tecnologias, vamos pôr presentes nas escolas o que, que temos de tecnologias nas escolas? Aí a gente pode, de escolas, colocar outro conceito. Lembre sempre a palavra de ligação, ó, que liga um conceito ao outro. Então, tecnologias de informação e, e comunicação presentes nas escolas. Como? Vamos por agora. Computadores. Quais outras tecnologias? dvd computador tablets então, vamos, vamos uh, exemplificar com esses aqui a lista é enorme uh, o que, que podemos fazer com as tecnologias presentes nas escolas e podemos puxar um outro conceito que pode ser para o alto você escolhe a direção do conceito tecnologias colocando comunicação que mais que usa as tecnologias pesquisa produção bom, vamos parar por aqui e vamos para os efeitos de formatação como é que eu posso formatar eu selecionei o conceito principal esse vai ter que ter um destaque maior nós podemos formatar a fonte Vejam aqui na janela de estilos, a fonte tá? da fonte, como editor de texto, tipo de fonte, o tamanho, vamos aumentar porque é o nosso conceito principal. A cor da fonte, podem trocar aqui, se quiser negrito, aí se vai esse conceito dentro da caixa, da caixa aqui, se quer centralizar a linha à esquerda, aqui não dá muita diferença porque é apenas uma sigla. Mas tomem cuidado quando for uma palavra ou duas A cor, então Aí nós podemos formatar o objeto Que é a caixa onde ficam Onde estão os conceitos Então, do objeto eu posso pôr uma cor Vou ver Mais cores aqui Uma cor bem Ok, a cor do objeto Posso colocar uma sombra, se eu quiser dar um destaque maior. Então, a cor da sombra da caixa. E o formato da caixa. Posso mudar... O... Desculpe, não marquei o formato. Se quiser deixar arredondado, retangular, você escolhe aqui. Vamos deixar assim. Da mesma forma, eu posso formatar todas as outras caixas. Poderia até, por exemplo, aqui, se eu quiser colocar a mesma formatação, eu seleciono clicando em uma e pressionando Ctrl e vou marcando as outras. Então a formatação que eu colocar aqui será para todas. Então vamos para a fonte. Vamos colocar 14 o tamanho da fonte. Objeto. Não vamos colocar cor no fundo do objeto. Isso vocês têm que observar se vão imprimir ou não. E vamos para a linha. Eu estou então na linha das caixas no caso. Eu posso mudar a espessura da linha. Posso mudar a cor da linha. Vou colocar uma cor aqui, o verde, para a linha das caixas. Né? Então, isso aqui seria com relação às linhas. Agora, vamos é, formatar todas as linhas do nosso mapa. Então, eu posso lá no menu editar, selecionar conectores. Aí, seleciono os conectores todos. Vou para a linha, vamos colocar uma linha curva aqui, ó. Eu vou ter que fazer um trabalho um pouco manual, se eu quiser, essas linhas curvas, no momento que eu clico, aí eu vou dando a direção que eu quiser aqui, se não quiser, um mapa com linhas retas. Aí vai do interesse. Eu posso também, se eu quiser, mudar todo esse mapa aqui, jogar um pouco mais acima, vou lá em editar, selecionar tudo e aí eu arrasto todo o mapa, desmarco, então essas são algumas formatações básicas é, do mapa, então, quero adicionar conceito, eu vou puxar para o lado que eu quiser, e vou formatando, isso não quer dizer que depois que eu colocar um conceito, que eu não possa mudar, mu mudar o local dele, Ó, se eu quiser o puxar para cá, mas o interessante daí seria eu selecionar toda essa ramificação aqui para então arrastar. Se não, vou desconfigurar. Ó, posso mudar pro lado que eu quiser. Tá, digamos que o nosso mapa, vou excluir este aqui. É, está assim. Eu quero salvar o mapa. Vou lá no menu Arquivo. Salvar mapa conceitual, clico aqui ele vai abrir uma janela aqui. Como nós vamos salvar, quem quem está na máquina vai salvar na, na pasta meus mapas, que o CMEP, a hora que você instalar ele, ele já cria essa, essa pasta meus mapas. Vai salvar no seu, seu computador, mas eu poderia salvar num servidor. Você vai ver num, num outro tutorial que seria clicando aqui. Então, meus mapas, o nome do mapa. Mapa, TICs, é, palavras-chave, principalmente quando você for publicar num servidor, é, é importante colocar. Questão focal é tecnologias, palavras-chave, aí coloca. O autor já vai aparecer aqui, a quem pertence, e salva o mapa.